Acompanhando a décima edição da Agro Brasília, eu estou agora com o coordenador-geral da feira, Ronaldo Triaca. Ronaldo, me conta um pouquinho das expectativas da feira, iniciando porque ela começou com uns 10 anos, teve, tivemos a abertura no primeiro dia da feira com diversas atrações, como é que foi? É, foi uma abertura, acho que a melhor dos, de, de todas as edições. A, a, a expectativa são as, as expectativas são as melhores possíveis. É, e o primeiro dia da feira foi muito bom, a abertura a, a, com a presença do governador, de, de outras personalidades, o presidente da Embrapa, é, o, presidente, o, o representante do ICA, que é o Instituto de Cooperação para a Agricultura da América Latina. É, então, assim, diversos embaixadores. E foi um momento único porque estávamos é, celebrando, né? Ah, os 10 anos da Agro Brasília, com o lançamento do livro, inclusive, e também eh, dos 40 anos eh, do pioneirismo aqui, né, do, do, do PADEF, que é, é, a, é a grande porteira de onde tudo começou, o desenvolvimento do agronegócio do centro-oeste e norte do Brasil, eh, praticamente iniciou-se ne, ne, nesse local aqui do Distrito Federal. É, que vieram famílias do sul, do Brasil principalmente, né, com know-how na agricultura e então lançamos esse livro comemorativo é, contando a história dessas famílias inclusive a minha é pioneira também e, então foi um momento único abrimos a exposição desses 40 anos e em relação à feira ah, estamos com uma excelente expectativa porque a ah, o parque está tomado de, de, de, de máquinas e de equipamentos, é, como nunca antes, né, nas outras edições, de mais expositores. É, os produtores estão vindo, só pelo público de ontem a gente já percebeu, que é, é, teremos um público, que provavelmente bateremos recorde de público também esse ano. Então, assim, as expectativas são as melhores possíveis. Ronaldo, a região do Cerrado é bem produtora, é bem importante para o agricultor rural. E aqui na Agrobrasília a gente traz diversos espaços, como maquinário, soluções, agrícolas, também agricultura familiar. O que, que vocês quiseram ressaltar este ano? Pegando o teu gancho, é, falando da região do Cerrado, é, eu gosto sempre de ressaltar que o sucesso da Agrobrasília é o reflexo dessa região do Planalto Central, que por muitos é desconhecida, é, que é um raio de 300 quilômetros ao redor de Brasília, que está concentrada a maior área, de, área irrigada sob o pivô central da América Latina, são mais de 230 mil hectares, tudo com altíssima tecnologia, produtores que trabalham na fronteira tecnológica, é, produtores, a região com, onde estão os produtores mais capitalizados do país, né, e, e, e por isso o reflexo, o sucesso dessa feira que só tem 10 anos, né está entre as grandes feiras do Brasil hoje. Com relação... As atrações dentro da feira É uma feira muito democrática Então temos um espaço bem significativo Da agricultura familiar aqui dentro Coordenado pela IMATER Que é o espaço de valorização da agricultura familiar São mais de 50 mil metros quadrados Com 14 circuitos tecnológicos Temos eventos paralelos importantes Também como o Fórum das Águas Que está tratando dessa questão da crise hídrica Aqui na região é, sucessão familiar, que é o tema é, da, da feira né? É, transmitir conhecimento, garante inovação, esse é o slogan é, Então são diversos eventos interessantes, paralelos é, Que compõem é, o sucesso dessa feira A expectativa então é superar os números de visitantes em negócios do ano passado? Sim, a gente acredita que vamos superar e também o número de expositores né? Vamos Vamos, queremos fechar com chave de ouro essa edição que merece eu conversei com Ronaldo Triaca que é coordenador geral da Agrobrasília a feira está completando 10 anos e se estende até sábado, dia 20 de maio Aline Merladete para o portal AgroLink